Eu quero te ensinar um truque que já é um pouco antigo, mas que muitos não têm conhecimento da vantagem dele. Porque eu tenho certeza que você já precisou utilizar o destino. Demorou demais para tocar uma corrida. Você pegou uma corrida, andou alguns metros para frente e ficou perdendo horas e horas, sendo que você poderia estar tá rodando com outro aplicativo ou utilizar o destino de outro aplicativo para poder se locomover mais rápido. Por isso o truque que eu quero te ensinar vai fazer com que você tenha um destino no aplicativo da Uber de forma quase que infinita assim você não vai perder o destino caso você esteja precisando utilizar um outro aplicativo ali para ir trabalhando enquanto não toca no aplicativo da Uber para isso você vai precisar primeiramente ter o cadastro da 99, na Citi, faz no aplicativo que você achar melhor que também tenha outra opção de destino e no aplicativo da Uber você precisa ter a opção de entrega Caso você não tenha, esse truque não vai ser muito válido para você. E caso realmente você não tenha, eu recomendo que você corra atrás de ligar essa opção de entrega no seu aplicativo. Geralmente a Uber vai mandando semanalmente ou mensalmente o convite. Aceita, por mais que você não queira fazer entrega, porque o truque que eu vou te ensinar é de grande valia. Então, se você realmente quer saber que truque que é esse, eu vou fazer um acordo contigo. Você já vai sentar o dedo no botão de like aqui abaixo, se inscrever e ativar o sininho e prometer para mim que vai assistir esse conteúdo até o final tudo bem? então vamos lá então, é o seguinte eu vou mostrar através da tela do meu celular de motorista aqui para mostrar para você como funciona também para facilitar o entendimento eu vou abrir aqui o aplicativo da Uber Lembrando que esse truque é utilizado no aplicativo da Uber, infelizmente a 99 não tem essa façanha, porque não tem opção de entrega lá. E é o seguinte, vamos supor que eu vou colocar aqui, eu quero ir lá pro Morumbi Shopping. Vou colocar aqui, ó, destino Morumbi Shopping, beleza. Antigamente tinha um truque que você tinha um destino infinito se você adicionasse um tempo aqui, ó, se você adicionasse um tempo e aparecesse esse assim, vamos avisar quando estiver na hora, você tinha ali um destino quase que infinito, que você ficava na região rodando, infelizmente esse truque não funciona mais, viu? Mas vamos voltar aqui, eu vou definir o destino para o Murumbi Shopping, beleza. E como vocês podem ver, já adicionou aqui para mim o destino para o Murumbi Shopping, Vamos supor que eu fiz uma corrida agora, tocou, fiz a corrida, só que ele andou uns 5km para frente, e acontece que depois que eu finalizei a corrida, eu não tocou mais nada de corrida, e eu estou aqui parado, eu poderia estar tá rodando com os outros aplicativos, mas eu não posso, porque se eu desligar aqui o aplicativo da Uber, eu vou perder o destino e já viu né, perder um destino, a gente só tem dois no dia, é complicado. Então o que você vai fazer? Para você pausar o destino, deixar ele ligado aqui, você vai fazer o seguinte: você vai vir nesses três pontinhos que tem aqui do lado direito. Tá vendo que tem um pontinho com uma seta com um la o lado direito, um pontinho com uma seta do lado direito, no canto inferior direito. Você clica aqui nele, vai aparecer preferências de direção. E você vai, geralmente vai estar tá com o Uber X e o Uber juntos ligados, ele vai estar tá desse jeitinho que tá aqui na tela. Você vai desligar o Uber X e o Uber juntos e deixar somente a entrega. Ele vai ficar meio que transparente aqui o Uber X e o entrega certinho. E você salva. Você fazendo isso vai ficar pausado, porque meu, é muito difícil cair corrida de entrega. Por mais que você não queira fazer entrega, é muito difícil. Só se você estiver realmente numa região que esteja sem motoqueiro e que não tenha nenhum entregador ali que, que possa fazer a corrida. Então, praticamente vai ficar pausado aqui o destino. Aí você vai lá, minimiza, abre seu aplicativo da 99, da City, aplicativo que você quiser utilizar aí, conecta e vai trabalhando normalmente, se você também quiser adicionar aqui um destino, ó, definir destino, você coloca o destino também para o Morumbi Shop, e tá, provavelmente você vai chegar muito mais rápido e não vai ficar tempo parado, entendeu o que eu quis dizer? É praticamente um destino infinito, seu aplicativo da Uber vai estar tá funcionando aqui, com destino pode ver, não vai tocar de forma nenhuma, se tocar é, você pode cancelar e seu destino vai continuar, mas é muito raro mesmo tocar. E você pode utilizar o aplicativo da 99 para ir trabalhando Ou, sei lá, utilizar também o destino para chegar muito mais rápido morou entendeu o, o truque que eu quis passar? É algo simples, mas que meu, é de grande valia Principalmente se você também tiver alguma zona de promoção ali Que você tem que fazer três corridas E tá demorando demais para tocar e você quer utilizar outro aplicativo É um truque bacana, interessante ele já é um pouco antigo, mas, quem eu disse, muitos poucos motoristas o conhecem. E você, provavelmente, se você chegou até aqui, se surpreendeu com esse truque, né? Ah, e uma coisa muito importante. Você não pode esquecer de ligar novamente o UberX, Uber Junto lá. Ou o Comfort, sei lá como é está no seu aplicativo. Porque se você esquecer, você não vai receber corrida de passageiro. Vai ficar ali só recebendo corridas de entrega. Então você volta aqui quando você quiser trabalhar novamente com o aplicativo da Uber. Novamente naquele mesmo lugarzinho e liga aqui o X e juntos desliga o entregas e salva. Pronto, agora você vai voltar a receber corrida de passageiro, beleza? E se você não tem essa opção de entrega, como eu disse... Daqui uma semana, um mês, provavelmente o aplicativo da Uber vai te convidar para fazer entregas. Sendo aprovado certinho, você vai ter essa opção de entregas no seu aplicativo e você vai poder utilizar desse truque que é bem interessante e ajuda demais, beleza? Bom, eu vou desconectar aqui, desconectar também no aplicativo da Uber... E eu vou ficando por aqui. Gostou do truque? Compartilha com seus amigos. Já deixa o seu like. Eu tenho certeza que você é uma pessoa super gente fina. Já concordou no começo do vídeo de deixar o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nada de novo que eu posto. Combinado? Ah, peraí. aí. Tá vendo esses dois vídeos que apareceu aqui agora? Eu te espero em qualquer um desses dois vídeos. Ou em qualquer outro vídeo aqui do meu canal. Beleza? Um grande abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Falou. Tchau.